Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso. Você já viu placa de gesso amarela? Poucas pessoas viram e sabem que placa é essa, você sabe? Essa placa de gesso amarela é a placa Impact ela é uma placa mais resistente a impactos, ou seja, ela é para ser utilizada em locais em que você vai ter alto fluxo de pessoas, tá? E ela é uma placa mais densa, mais pesada e mais resistente para você não ter problema daquela história do gesso bater, amassar, etc. Então, ela é bem mais resistente. E O que, que eu gosto dela, automaticamente, né? Ela também é mais resistente para cargas pontuais e automaticamente ela tem o um melhor desempenho acústico, tá? Não tão bom quanto a Fonique, mas também é muito bom. E eu até mostrando pra vocês o tipo, quanto que ela é rígida. Olha só que legal. Então, ó, gente, aqui vocês estão vendo o placa intacto. Cartãozinho amarelinho, tá? Parafuso que você usa 25, é parafuso normal, tá? Espaçado naqueles famosos 20, 25 centímetros, tá? O cartão dela é um pouco mais resistente, vocês conseguem ver. Trabalho de amarração das placas, vocês fazem normal, não é porque ela é mais rígida ou qualquer coisa do tipo. Você não vai fazer amarração nas placas, fazer sempre. E uma coisa legal, Aqui ó, ela é mais dura mesmo. Você vê a placa ela é mais rígida, então se você bater, você sente que é diferente de uma placa ST normal. Ela é uma placa feita realmente para resistir a impactos. Tá vendo? Placa Impact. Então, grandes beijos para você. Tchau, tchau. Continue acompanhando o especial Helena da Roça. Curta, se inscreva, deixa seu comentário. Quero vocês presentes aqui comigo, tá bom.